Ei, hey, vocês saíram bem, garotos, mas acredite em mim quando eu digo que sobrou um contrato. E vocês não querem ver o queijo grande irritado, senão vocês <risos> Espera, espera um pouco aí. Você acabou de chamar o seu chefe de queijo grande. você é tá estúpido? <risos> <risos> Se é o queijo grande, então você é o que? O queijinho?